Roger Z ao vivo Simbora Gravando tudo ao vivo Estúdio 2Y Produções Cici Araújo e Gilvan ao vivo, ao vivo Eu sinto o seu cheiro Não consigo dormir Não consigo dormir Meu amor, você é som Que ficou em nossas lençóis Eu sinto o seu cheiro Não consigo dormir Não consigo dormir Meu amor, você some Você não pensa em nós Ainda sinto o seu perfume do